E aí pessoal, vocês acreditam nos seus sonhos ou se deixam levar pelas opiniões alheias? É isso que eu quero falar hoje. Pessoal, eu vejo que muita gente Muita gente mesmo Tem seus sonhos Tem seus objetivos Mas a maioria delas Desistem de seus sonhos E tudo por causa de se importar Com as opiniões alheias acredite nos seus sonhos Mesmo se for inviável Tu tem que acreditar Não os outros Acreditarem por ti É teu sonhos tu tem que correr atrás E... Não importa o que os outros vão falar, tu tem que correr atrás Se é viável ou não, tu que vai saber Jamais se importe com as críticas As críticas vão existir em qualquer área A crítica vai existir em qualquer ramo, entendeu? E tu tem que saber qual é a crítica boa que tu vai relevar e qual que tu vai jogar fora Muitas pessoas criticam por inveja, entendeu? Querem estar na tua pele Mas elas não conseguem não confie em parente, cara Parente é o seguinte, ele só nasceu pra atrapalhar a tua vida Eu nunca vi um parente dizer assim, ó Ô, oh, oh, fulano, tenta lá fulano Quem sabe tu consegue Se tu falar uma ideia pra ele, ele vai te jogar lá embaixo cara É incrível parentes e amigo próximo é incrível cara É melhor contar com um estranho Do que com um parente A minha opinião é essa Quando eu comecei esse fogo, meu sonho É fazer com que se... Vlog crescer e ainda vai crescer, mas pode demorar um pouco, mas vai crescer. Quando eu comecei esse flo flog com o vídeo deficiente, faz sexo. Cara, meus amigos disseram, meus parentes, e meu am meus amigos disseram: Lembra, tira tudo do ar, que tá feio, tá ridículo, tu não vai conseguir nada com aquilo, enfim, cara. E eu não fui pela opinião deles, eu mantive o vídeo, cara, e hoje o vídeo. É bem assistido, entendeu? Mesmo com áudio ruim, com imagem ruim, sabe? Muitas mensagens positivas sobre aquele vídeo. Pessoas me dizendo, poxa, tu tem coragem, tu tem coragem para fazer aquilo. Tu tem coragem para fazer isso, boa sorte, seu canal vai vai crescer. É isso que importa. Eu, as pessoas pessoas me deram mensagens de comentários legais, entendeu, no vídeo e eu fico feliz por isso Se eu tirasse aquele vídeo, hoje não estaria onde eu tô entendeu Aqui no YouTube, com parceria com o paramaker Enfim, não estaria aqui Se eu fosse pela opinião alheia Se tu deu um sonho, cara, e ficou atrás pra caramba Eu sei que tu vai conseguir Eu sei que tu vai conseguir Vencer na vida e não desista. Estúdio pra caramba. Hoje, alguém sem estudo não é ninguém. É, mesmo com estudo tá difícil, mas se tu tem uma ideia boa, cara, põe em prática, entendeu? Não vá pela opinião ali. Se tu quer ter um flog, comece agora, entendeu? Não tenha medo de se esporte. É isso aí pessoal, eu queria falar brevemente isso, e agora ver se o último dos teus sonhos não existam por opinião alheia. Teve uma amiga que me disse que é que tá na tua pele, e é exatamente isso que eu acredito. E Siga minhas redes sociais, é... eu vou deixar na descrição do vídeo. Se inscreva no canal pra receber mais atualizações de vídeo no... vídeos novos. Se gostou desse vídeo, dá um curtir, dá um like aí, compartilhe com os amigos. Até mais, pessoal!